Bora lá, aí bora lá, aí detonar os caras Vamos detonar essa porra Já destruiu a camerazinha? Já? Porque eu fico, eu fico atirando que nem uma anta Às vezes na camerazinha, eu falo caralho Aí eu chego perto, é, já destruíram Os caras foram bem mais rápidos que eu Opa, quem destruiu aí? Quem, quem tá atirando? Tô atirando de dentro pra fora eu mano, o top killer é loucão, cara! Ele tá lá dentro, velho! Porra! Ó, oh, o Andrei entrou, mano! Ó o top killer, mano! Porra, top killer! Vai lá, mano! Acabou com os caras aí, process, process, process. então! Eles tão aonde, hein? Eles tão no andar Não de baixo. Um Tô no andar de baixo é ainda, ainda, né? próximo Estou aqui embaixo, galera, só pra. Aqui ó, tem um buraco por aqui. Detonando bomba de cluster! Tem cara aí, tem cara aí. Ah, vai tomar no meio do cu! Filha da puta do caralho! Ai, Me levou na escada ali, mano. Peguei ele, peguei ele. Porra, que cagada minha. Bom. Aê, Ai, caralho! caralho. É um terrible caralho. Terrível. tá detonando hoje, mano. Todo mundo Terrible mata, cara. É puta terrível, que pariu. Perigo, Puta que pariu, mano. O Top Killer também é loucão. <risos> o cara vai entrando e atirando em qualquer porra que vai. Se você entrar na frente dele, ele atira também, mano. Puta. Tem escuro, tem escuro, tem escuro. Tô nessa porta. Nem é, não é, cara, é, Ih, cara, é cara, não Mano, Jäger, tem mais. Ih, caralho, tem coisa. Cara, não precisa dos Jäger, velho. Eu véio. vou pular aqui, é que não, não coisa aqui, velho. Eu esqueci ah. que eu era o Jäger, tô, tô metendo os Jäger agora, aleatório. Aleatório, aleatório. Fui nessa porta aqui mano do quê? É, porque, porque tenho que tenho que pegar, tem que pegar, cadê? onde, onde, onde? Spot, spot, to... spot. Acabei de tirar dali. É um boa, boa. Lógica, Lógica. Lógica. Ela Ó, deu... deu... oh, essa onde, a onde, esquerda, a porta à minha esquerda, a porta à minha esquerda que abriu. Ó, oh, ó, oh, varando o oh, tiro. Rima da levei, levei, levei. levei. Não, na, na sala, na sala. Acabou corre, minha barra. Chupa essa. Levei, Se levei, fudeu. levei, levei. Sai, sai, sai. Ah, já me derrubaram. Não, de gênero, não, não, médico. Aonde, aonde? Tá na salinha. A portinha ali. Proteja o outro. Ah, mano. Caralho, ah. ah, eu, <risos> eu odeio morrer, velho. Odeio, mano. Ela tá de... deitada. Tá aqui, tá ali, deitada. tá ali deitada. Ah, mano, porra. Tava carregando. Tem mais pra aí dentro, tem mais pra aí dentro. História C4 aí, 37 C4. Joga outro smoke aí, ô oh, Holly. Joga outro smoke aí. Chupa essa! Tá Matei é esse filho da puta! Tiro no joelho, Nossa, meu irmão! Chupa essa bala aí, Romeu e Julieta! Nossa, Se Nossa, fudeu! É, vê os dois ali, cara. Vê os dois, tomou os dois, os namoradinhos. Tomaram. <risos> é. <risos> Ai, Tomaram bala junto, meu irmão. Ah. Bora! aí mesmo. Aqui no cantinho, aqui no cantinho esquerdo isso. Nossa, tá cheio de nego, mano. Caralho, onde que tá? Tá lá em cima? Chegar aí, cara, porra. Ah, eles lá em cima. Ah, tá deitado, tá deitado. É. Puta, você foi avistado. Defenda o contêiner biológico. contêiner biológico. Volta lá, Rowley. Aí, cara tá lindo, caralho, minha, mano. O Rowley me eliminou, cara. Eu tava lá dentro o Rowley. Tava porra, lá dentro, velho. Quem é que tá lá dentro? Eu tava lá dentro. <risos> não. Ah, tá de sacanagem. Tu <risos> não viu que você matou ele, Raul? Não, não, eu vi menos 100, mas porra, que bosta, velho. Não, de boa, de boa, de boa. Não, mas e agora? Como você entrou lá dentro? Não tem ninguém lá dentro? Então, eu, eu tinha acabado de entrar. Eu fui deitando ali, a hora que eu deitei eu vi você instalando o fuzil. lá. ainda falei, meu, eu vou pra onde aqui, mas o fuzil já tava sendo acionado. Falei, fodeu. <risos> Aí. Trabalho, Boa. Boa. Foi 3 a 0 isso aqui? Eu ah. não sei o que o Valde tava fazendo aí, velho. Caralho, caralho, mano. Que, que porra é essa? Que <risos> que... A gente ganhou, caralho. Caralho. Ganhou do nada, puta que pariu. 3 a 0. <risos> Cacete. Vocês queriam que eu matasse o cara? Eu não Matava, consigo, porra. Você me matou, caralho. caralho. Mata o outro também, porra. O que, que você tem contra a <risos> minha pessoa? <risos> Caralho, é nóis isso aí. Não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Compartilha essa porra também. Vamos detonar!